E assim a vida continua. É, aqui embaixo alguém está plantando uma pequena rocinha. Uma rocinha que tem mandioca. E com essa chuvarada toda aí, sinceramente, elas estão, ao invés de produzir da forma correta, muita água atrapalha o desenvolvimento. Tem alguns pés de paineira aqui. Eu vi ali um belo pé de abacate. Está cheio de abacatinho pequeno, uma qualidade pequena. Esse aqui é um pé de jambolão. Eu amo essa fruta. No tempo dela, minha boca fica até roxa, de tanto que eu chupo. Gosto demais de jambolão. Como muito. Assim que tem a oportunidade, eu pego para comer um pé de jambolão. Cuidado, Vitamina amor. C é uma das qualidades do, do fruto. Consegue passar? Não, não, não, não. não, não. não tenho espaço para pôr um o pé. tio, vem. pode descer, pode descer. Pode ser. Madalena ia ficar agoniada com o nego segurando ela. Olha só eu estou passando aqui debaixo desse. Eita, dei com a minha careca bem na roseta do aramo farpado. Ainda bem que a minha cabeça é resistente, hein? Chegou a puxar o couro. Eita nós! Eu não trouxe o gimbal. Então se balançar um pouco aí. A cena vocês não liga não, viu? Oi bem! Não. Mas minha é água. Vai água? Ah, Eu não vou pela água não, lógico que não, vou por aqui. É de aqui é, é assim. O riozinho aqui é sim, bonitinho sim. mesmo, hein? Oi, bem. Sim, tio. Oi, tio. Sim, sim. Já vou, já vou, já vou. Aqui, ah, já Vem. Vem! Vem, Lívia! Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui no meio, ó. Nossa, se pega um boné. Isso, de chuva. É sol de chuva. Pessoal, eu vim cortar caminho por aqui para ver se eu conseguia encontrar um jeito de sair daqui. Olha o tamanho daquela abóbora pendurada lá. Vocês conseguem Você ver? -se. Falei que aquilo é abóbora? Você falou? Falei! Você pois é. é? Oh, e ali atrás tem uma alma de gato. Alma de gato lá. Um pássaro que a gente conhece como alma de gato. Subindo lá bem. Ele tem uns olhos vermelhos que dá gosto de ver. Olha lá. Tá vendo, gente? Sim, sim, Tá lá no alto. Eu tô com a câmera comum, sem o zoom, mas tô com o celular, dá pra ter uma noção, né? Tá lá no alto, ó. Vem, tio. Tio. Oi, já vou. Olha, o rapaz botou o pé no buraco, foi até o joelho. Ele falou que ia morrer isso Ai, força! Não vai se machucar aí com a sua perna aí dentro. E puxar de uma vez e acabar lesionando aí. o. Madalena acabou de tirar o sapato dela. Vou tirar o meu também. Bom, agora eu tô com os pés literalmente na água. Porque não tem outra forma de andar aqui. Já tirei o sapato. Aí, tirei o sapato. Agora eu vou andando aqui, ó. Dentro dessa água limpa aqui, ó. Ó, Tá vendo? Do lado aqui, o barranco tá chovendo muito. Nossa, que é fundo, Lívia. Lívia. Tá Lívia. bem. Vamos lá. Vem comigo. Vem, Vamos junto, Lívia. Vamos lá? Vamos descer? Vamos, vem, vem, vem. Aqui! A Madalena já tá lá do outro lado. A Madalena é rápida. Eu sei! Vai, desce lá. Cuidado para você não machucar os pés aí, hein? Tô pulando aqui, parecendo... Não vai se machucar. O sapato tá aí com o menino. Cadê? Cadê? Ué, quem largou o sapato lá? Quem largou o sapato lá? É para deixar ali, para não perder. Não? Alguém vai levar um sapato meu de 300 conto embora? De jeito nenhum. Olha como é que as crianças são inocentes. Largar um sapato desse daqui? Não, vou pegar já. não, alguém vai vir aqui, vai me levar meu pai de sapato embora. Criança é assim mesmo, ó. Larga as coisas aqui. Não tá nem aí com a coisa. Olha lá, largaram os chinelos tudo aqui. Eu vou esconder aqui. Vou dar um susto neles. agora a água depois que a bebê água não tem. A água tá ficando para trás. ó, Criança, né? Criança é assim mesmo. Vou deixar ali. Mas o meu sapato não vou deixar aqui não. Vamos embora. Vamos descer naquela água ali. Vamos andar com essa truma para cima dessa água aí. Vamos ver o que vai dar. O no calor que está fazendo hoje. Oi, meu. Hoje você acha que dá para nadar aqui? Vai só mergulhar aí. Nadar não dá, não, dá pra se molhar e ficar gelado. Ô oh, já... tio, mãe, lá na frente, mais pra frente tem um lugar, é, um lugar mais puro. Então. Aqui tem pedra. Mas <risos> pedra é grande. Cuidado pra não machucar o pé nessas pedras, hein? Eu tô tendo que ficar calinho. O meu dedo tá vermelho já. O meu pé. Olha aqui o meu. O tá bem. Tá gostoso. Tá cuidado. Eu tô tomando cuidado. Eu tô velho aí, mas não tô acabado não, filha. Pode andar aí porque essa escola que você tá estudando eu já fui professor. Ah, O dia que você estiver na minha idade, você vai entender o que eu tô falando. Ali ó. Tá bom. Oi? É. Ah, uma parada fede mesmo, velho. Ah, então Tem um cartão ali de 20. Isso é o cartão de te... cartão de telefônico. Deixa eu ver o que é isso aqui. É um cartão aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Olha só, gente. ó Promoção Orelhão da Sorte. Você pode ganhar prêmios incríveis. Participe. 50 mil reais em barras de ouro. Cartão da Telefônica, Madalena. Gente, que raridade. Só que eu não estou mostrando para vocês, né? Cartão telefônico. Da telefônica com 20 unidades e tem até aqui um prêmio, ó. 50 mil reais em barras de ouro. Orelhão da sorte. Você pode ganhar prêmios incríveis participe, Um cartão telefônico, não sei como é que reparar aqui. Tá vendo? Deve ser os povos tio que jogam É, e vem rodando para cá e para aí. Tio, onde que você achou isso? Aqui no Olha como que a chuva faz bem pra natureza. Tá verde esse bambuzal, ó. Ah, olha como é que as crianças estão aqui, ó? dá uma olhada só. A outra está com a mão e está parecendo que está com luva preta. Olha ah, não, Nossa, só que foda. não, não? não? não? não? não? A outra tá aqui, só com a luva dela. Passa no rosto, não quer, não quer ficar. Não quer ter saúde? Passa no rosto. Gente, a saúde é tudo na vida da gente, né? Calma tá que questão estão ó. Vai, princesa, anda! Tá enroscado aí por quê? Não, não tô enroscado. Vamos com prudência, eu vou fazendo assim com o pé. Hum. Ó, fazendo assim com hum. o pé pra caiacar tá o pé no chão. Mas, galera, é que a, a mão tem que ser bem firme, porque na hora de editar tem que estar bem firme. Se tremer um pouco dá problema. A Madalena, com as suas ideias, trouxe banana para a pra turma que comer. Não quero. Aproveita, porque depois que acabar não tem mais, hein? Não quero, tia, é sério. E Depois que acabar já era. É sério, não quero. Já é, Elvis? Já é Elvis. Olha o outro comendo banana deitado na água. Não, não. Estou falando? Se tivesse um sol hoje bem forte seria melhor. Se tivesse um sol bem forte seria melhor. A ideia, a ideia. Vai vir. Não, senão assim tá molhando eu aqui também. Tá tirando casa. Então, tem boa Vai, vem que não são limpa, vem. vai. Ah, pronto, cara, banheira não tá forjida. Pessoal, é o seguinte, nós conseguimos vir até aqui onde a areia ainda está por conseguir assim limpa. Agora, dali pra frente já não dá pra ir mais, ó. Além de estar fundo, a gente vê pela coloração da água, aqui atrás de mim tem uma boca de lobo que joga a água da chuva aqui pra dentro. Então, ali tá muito fundo, eu não vou arriscar, não. Eu tô com essas crianças aqui, vai dar zebra e eu não quero ser responsável por ninguém que venha se acidentar. Então, estamos voltando. Eu, Madalena e o pessoal estamos voltando. Vamos embora, né? É, galera. Acabou a aventura, gente. Tá boa não, agora tem a aventura é, de A volta. aventura é o Agora retorno. Oh, o retorno. Vamos lá, Murilo. Passa. Murilo, obedece. Não, não vamos arriscar ui, não, vamos arriscar não aqui que... ah, e, e outra, na beira desse barranco aí também eu não sei do que que tem. Eu já atravessei daqui pra lá. Então, mas é... Aqui pelo mato. Murilo, aqui é a areia movediça, eu, eu tô vendo que ali é fundo. É. Aqui é a areia movediça, E não é só aqui que vem a água da chuva, não. Tem um monte de tubo é, só que, só que a água da chuva, ela chegou aqui, ela tá misturando aí, tá uma cor muito esquisita. Aqui, ó. O pessoal encontrou um lugarzinho aqui dizia que vamos mergulhar. É quem fica mais tempo embaixo do lado. Eu quero só ver. Um, dois, três, aqui já. Davi tá levantando a cabeça, eu tô vendo. Só o outro na né, cabeça dentro da água. Agora ele colocou. Mas ele tirou a cabeça. Esse aqui tirou a cabeça um pouquinho, Você, eu vi você tirando. Você tentou dar o golpe, mas não adiantou. Ele ganhou de você. Ganhou. 10 a 0 pro, pra ele lá, ó. Cada ideia que eu vou falar, viu? Ah? Vambora, vamos lá, vamos lá. Você você aqui perdeu, ele ganhou! Bom, agora nós vamos para casa. Nós temos que descansar, que amanhã nosso trabalho é normal. O pessoal está vindo ali. A outra molhou tudo no meu sapato. Anda de qualquer jeito, criança é assim mesmo. Andamos aqui um bom pedaço até onde vocês viram que eu fui. Agora é retornar para casa. E comentem, se inscrevam no canal. Dê o seu like Para que a gente possa continuar junto Abraço